Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 395. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a espiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 10. Muitos dos nossos amigos frequentemente nos procuram, quer pessoalmente ou por meio de cartas que nos escrevem, a fim de solicitar informações sobre a reencarnação do próximo em geral e, em particular, a deles próprios. Nada poderemos, porém, acrescentar sobre o assunto as instruções dos Espíritos que organizaram os códigos do Espiritismo. Se, como ficou dito, a lei da criação encobriu o nosso passado espiritual, será porque o seu conhecimento não traria vantagem para o nosso progresso. Antes, poderia prejudicá-lo, como tão habilmente ficou assinalado por Allan Kardec e seus colaboradores. Todavia, a observação de sábios investigadores das propriedades e forças da personalidade humana e a prática dos fenômenos espíritas dão-nos a conhecer substanciosos exemplos de que nem sempre o véu do esquecimento é totalmente distendido sobre a nossa memória normal, apagando as recordações de vidas anteriores pois a verdade é que, de vez em quando, surgem indivíduos idôneos apresentando lembranças de suas existências passadas, muitas delas verificadas exatas por investigações criteriosas, e a maioria dos casos, se não a totalidade deles, revelando tanta lógica e firmeza nas narrativas, que impossível seria descrer-se deles sem demonstrar desprezo pela honestidade do próximo. De outro lado, o fenômeno de recordação de vidas passadas parece mais raro do que em verdade é, uma vez que podemos ter estranhas reminiscências sem saber que elas sejam o passado espiritual a se manifestar timidamente às nossas faculdades. Aliás, a maioria das pessoas que as recordam ignorando os fatos espíritas sofrem a sua pressão sem saberem realmente do que se trata, e por isso não participam a ontem o que com elas se passa. O espírito doutor Adolfo Bezerra de Menezes, a quem tanto amamos, observou em recentes instruções a nós concedidas que nos manicômios terrestres existem muitos casos de suposta loucura que mais não são que estados agudos de excitação da subconsciência, recordando existências passadas tumultuosas, ou criminosas, ocasionando remorso no presente, o mesmo acontecendo com a obsessão, que bem poderá ser o tumulto de recordações do passado enegrecido pelos erros cometidos, recordações indevidamente levantadas pela pressão da vítima de ontem, transformada em algoz do presente. Muitos chamados loucos e também certo número de obsidiados costumam asseverar que foram esta ou aquela personalidade já vivida e fizeram isto ou aquilo, narrando, por vezes, atos deploráveis. Bem poderá acontecer que tais narrativas nada mais sejam que reminiscências, talvez desfiguradas por alguma circunstância de momento, de um passado aflorando para o presente, por entre choques traumáticos, causando a alteração nervosa ou mental. A lei divina que rege a condição do ser encarnado na Terra estabeleceu o esquecimento das migrações pretéritas, por se tratar do que mais convém ao comum das criaturas, sendo mesmo essa a situação normal de cada ser e, assim sendo, o fato de recordar produzirá choques morais por vezes intensos na personalidade que assim se destaca, acarretando anormalidades que variam de grau conforme a situação moral ou consciencial de cada um, pois só quem realmente recorda o próprio passado reencarnatório no qual faliu, estará capacitado a compreender o desequilíbrio e a amargura que tal situação provoca. Ao que parece, o fato de recordar existências passadas constitui provação para as criaturas comuns ainda pouco evolvidas ou concessão ao mérito, nas de ordem mais elevada na escala moral. No primeiro caso, como foi dito acima, verifica-se, não raro, uma espécie de obsessão, haja ou não haja o um inimigo desencarnado a provocar a anormalidade, E, de qualquer forma, uma grande tristeza, um grande desânimo atingirá o que recorda que pressentirá apenas espinhos e lágrimas no decorrer da existência. E assim como o espírito desencarnado de categoria inferior muitas vezes sofre se tumultua até a loucura, diante do desfile mental das próprias existências passadas, desvirtuadas pelo crime, assim o encarnado se anormalizará sob os choques dos mesmos acontecimentos, por diminutos que sejam. Não obstante, existem também homens que recordam suas vidas passadas sem padecerem aqueles desequilíbrios, conservando-se normais. Os médiums positivos, ou seja, que possuam grandes forças intermediárias, eletromagnetismo, vitalidade, intensidade vibratória, sensibilidade superior, vigor mental em diapasão harmônico com as forças físico-cerebrais, serão mais aptos do que o normal das criaturas ao fenômeno de reminiscências do passado por predisposições particulares, portanto. Assim sendo, e diante do vasto noticiário que possuímos acerca do empolgante acontecimento, temos o direito de deduzir que o fato de recordar o próprio passado reencarnatório é uma faculdade que bem poderá ser mediúnica, que, se bem desenvolvida e equilibrada, não alterará o curso da vida do seu possuidor, mas, se ainda em elaboração e prejudicada por circunstâncias menos boas, causará lamentáveis distúrbios, tal a mediunidade comum, já que o ser médium não implica a obrigatoriedade de ser espírita. Se aquele que recorda, e por isso sofre desequilíbrios vibratórios, procurar o remédio que o poderá aliviar, nas fontes fecundas do psiquismo, estará a salvo de grandes desabores. Se, ao contrário, desconhecer a origem dos fatos e se aliar do psiquismo, será considerado louco por todas as opiniões, até mesmo para a opinião do seu médico, embora não o seja realmente. E como o manicômio é o último recurso que lhe proporcionaria a cura, segue-se que ele não se poderá curar. Para que, então, tais fatos se enquadram na vida organizada pelas leis superiores do plano divino? Serão tais casos acontecimentos normais da evolução? Certamente, é muito provável que assim seja, visto que, tratando-se de uma faculdade que tende a atingir a plenitude das próprias funções, Haverá o trabalho de evolução, e, além do mais, não é o espírito encarnado ou não o artífice da própria glória? Daí as lutas tremendas do roteiro a vencer. Ou tratar-se-á, porventura, de punição? De qualquer forma, será o trabalho de evolução. No entanto, até onde chegam os nossos conhecimentos a respeito do singular fato, também por nós vivido e, portanto, por nós sentido, observado e estudado, poderemos afirmar que, na sua maioria, trata-se do efeito de causas graves e, portanto, punição por meio da lei natural das coisas, podendo ser também o fato auxiliado pela natural disposição de organizações físico-psíquicas muito lúcidas, aquisição de mentes trabalhadas pelo esforço da inteligência, fruto do cultivo dos dons da alma, se o acontecimento não implicar distúrbios conscienciais, pois nossa personalidade é rica de dons em elaboração lenta, mas segura. Consultando preciosos livros de instrução doutrinária espírita, encontraremos copioso noticiário do fato em estudo. Homens ilustres do passado não só confessavam as próprias convicções a respeito da reencarnação das almas e novos corpos, como afirmavam, com boas provas, lembrar de suas vidas anteriores, sendo que esses homens não deram jamais provas de debilidade mental o que nos leva a deduzir ser o fato mais comum do que se pensa, e que os casos extremos, ocasionando a citada pseudoloucura serão com efeito como que uma punição natural na ordem das coisas, efeito de vidas passadas anormais, onde já voltavam ações criminosas. No seu precioso livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o grande mestre da doutrina espírita, Leon Denis, cita casos interessantes de pessoas conhecidas na história que recordavam as próprias existências passadas. É de notar que todas essas individualidades citadas possuíam inteligência lúcida, eram mesmo pessoas geniais, fazendo crer que suas mentes haviam sido trabalhadas pelo labor intelectual Desde longas etapas anteriores, o que equivale dizer que a faculdade de recordar estava mais ou menos desenvolvida, não produzindo choques vibratórios violentos. Nota da autora a prática do Espiritismo, contudo, e o ensino dos Espíritos, na atualidade, também parecem demonstrar que outras circunstâncias podem cooperar para as recordações do passado, e que não apenas os Espíritos superiores, encarnados ou não, se acham na situação de recordar algo das próprias existências percorridas, Conquanto o fato se declare a revelia da sua vontade, podendo mesmo tais lembranças ser provocadas por um agente desencarnado, que bem poderá ser um amigo ou um inimigo, ou por um choque emocional grave. Fim da nota. Assim é que, no capítulo 14 daquela obra magistral, na segunda parte, ele diz o seguinte, permitindo o leitor, em seu próprio benefício, que transcrevamos trechos do original. É um fato bem conhecido que Pitágoras se recordava pelo menos de três das suas existências e dos nomes que, em cada uma delas, usava. Declarava ter sido Hermótimo, Eufórbio e um dos Argonautas. Juliano, cognominado o apóstata, tão caluniado pelos cristãos, mas que foi, na realidade, uma das grandes figuras da história romana, recordava-se de ter sido Alexandre da Macedônia. Empédocles afirmava que, pelo que lhe dizia a respeito, recordava-se de ter sido rapaz e rapariga. Na opinião de Herder, Diálogos sobre a mentepsicose. Deve-se ajuntar a estes nomes os de Iarcas e de Apolônio de Tiana. Na Idade Média, tornamos a encontrar a mesma faculdade em Gerolamo Cardano. Entre os modernos, Lamartine declara no seu livro Viagem no Oriente ter tido reminiscências muito claras de um passado longínquo. Transcreveremos o seu testemunho. Na Judeia, eu não tinha Bíblia nem livro de viagem, ninguém que me desse o nome dos lugares e o nome antigo dos vales e dos montes. Não obstante, reconheci sem demora o vale de Terebinto e o campo de batalha de Saul. Quando estivemos no convento, os padres confirmaram-me a exatidão das minhas descobertas. Os meus companheiros recusavam acreditá-lo. Do mesmo modo, em Séfora, apontara com o dedo e designara pelo nome uma colina que tinha no alto um castelo arruinado, como o local provável do nascimento da Virgem. No dia seguinte, no sopé de um monte árido, reconheci o túmulo dos Macabeus e falava a verdade sem o saber. Excetuando os vales do Líbano, quase não encontrei na Judéia um lugar ou uma coisa que não fosse para mim como uma recordação. Temos, então, vivido duas ou mil vezes? É, pois, a nossa memória é uma simples imagem embaciada que o sopro de Deus é viva? Fim da citação. O próprio Vitor Hugo, que tão de perto nos fala o coração, afirmava julgar-se a reencarnação de Juvenal e Ésquilo, enquanto mesmo Léon Denis, em outra obra magistral da sua lavra, o Grande Enigma, confessa as agitações da sua alma durante uma visita à célebre Chartreuse, quando sentiu efervecer dos reforhos do próprio ser a recordação de uma existência também ali vivida. Vejamos o que a sua pena vigorosa narra no capítulo 13 daquela obra. O cemitério do convento é de aspecto lúgubre. Nenhuma laje, nenhuma inscrição determina as sepulturas. Na fossa aberta, deposita-se simplesmente o corpo do monge, revestido de seu hábito e estirado sobre uma tábua sem esquive. Depois, cobre-no de terra. Nenhum outro sinal, além de uma cruz, designa a sepultura desse passageiro da vida, desse hóspede do silêncio, do qual ninguém, à exceção do prior, saberá o nome verdadeiro. Será a primeira vez que percorro estes longos corredores e estes claustros solitários? Não. Quando sondo o meu passado, sinto estremecer em mim a misteriosa cadeia que liga minha personalidade atual à dos séculos escoados. Sei que entre os despojos que ali jazem, nesse cemitério, há um que meu espírito animou. Possuo um terrível privilégio, o de conhecer minhas existências passadas. Uma delas acabou nesses lugares. Depois dos cinco lustros de lutas da epopeia napoleônica, nas quais o destino me havia imergido, exausto de tudo, afrontado pela vista do sangue e do fumo de tantas batalhas, a que vim buscar a paz profunda. Fim da citação. Todavia, nenhum de tais exemplos se equipara aos referentes a outra personalidade, também citada pelo grande Denim. Trata-se igualmente de um intelectual, um poeta sás apreciado, cujo nome era José Meri, simplesmente. O Literary, Jornal Literário, de 25 de novembro de 1864, diz dele o seguinte, entre outras tantas referências interessantes sobre o mesmo assunto. Há teorias singulares que para ele são convicções. Assim, crê firmemente que viveu muitas vezes. Lembra-se das menores circunstâncias das suas existências anteriores e descreve-as com tanta minuciosidade e com um tom de certeza tão entusiástico que se impõe como autoridade. Assim, foi um dos amigos de Virgílio e Horácio, conheceu Augusto, imperador romano, conheceu Germânico, fez a guerra nas Galhas e na Germânia. Era general e comandava tropas romanas quando atravessaram o Reno. Reconhece os nomes e sítios onde acampou e os vales onde outrora combateu. Chamava-se, então, Mínio. Fim da citação. Seria longo descrever as recordações desse reencarnacionista do século passado, José, Mary e que vão até as Índias em passado remoto. Ele também descrevia as paisagens orientais nas suas obras literárias, que jamais os leitores duvidaram de que ele tivesse viajado longamente por aquele país. E acrescenta o Journal Literary, finalizando. É preciso ouvi-lo contar os seus poemas, porque são verdadeiros poemas essas lembranças a Swedenborg. Não suspeiteis da sua seriedade, que é muito grande. Não há mistificação feita à custa dos seus ouvintes. Há uma realidade de que ele consegue convencer-vos. Fim da citação. Gabriel Delane não é menos substancioso nos exemplos apresentados em seu livro A Reencarnação, capítulo 9, Reminiscência ou Clarividência, cuja leitura empolgante enriquece a mente do espírita. Impossível citar alguns desses exemplos que poderiam alongar demasiadamente a nossa tese. Cumpre-nos, porém, informar o leitor de apenas um desses aludidos exemplos pelo encantamento das circunstâncias em que foi vivido. Quem o viveu e o descreveu foi a senhora Mathilde de Krapkow, dama francesa casada com um nobre russo pelo ano de 1893, a quem o próprio senhor Delany conheceu pessoalmente. Durante uma cavalgada nas imensas florestas do interior da Crimeia, essa dama recém-chegada à Rússia após o casamento e sua comitiva perderam-se na espessura das mesmas sem poderem reencontrar o caminho de regresso ou algum outro que os levasse a qualquer aldeia onde pudessem passar a noite. É de notar que a senhora Matilde de Krapkov, Sendo francesa, sentia tal atração pela Rússia que acabara desposando um varão russo, enquanto sua adaptação à nova pátria mais não fora do que um reencontro de coisas e costumes que viviam em seus pensamentos. Perdidos na floresta e avizinhando-se à noite, a consternação era geral, enquanto Matilde era a única que se conservava tranquila. Vejamos com que mestria ela consegue pintar a cena das explosões das suas lembranças de uma antiga existência passada, na solidão de uma aldeia russa da Crimeia, pedindo perdão ao leitor por não ser possível transcrever a narrativa por extenso. Meu marido vem tranquilizar-me, mas me encontra calma. Sinto que sei onde estamos. Disse-ia que outro ser complementar entrou em mim, e que esse duplo conhece o lugar. Gravemente, declaro que todos devem sossegar, que não estamos perdidos, que é só tomar o atalho à esquerda e segui-lo. Que ele nos levará a uma clareira, ao fundo da qual, por trás de umas árvores, há uma aldeia meio tártara, meio russa. Eu a vejo. Suas casas erguem-se em torno de uma praça quadrada. No fundo, há um pórtico sustentado por elegantes colunas de estilo bizantino. Sob esse pórtico, bela fonte de mármore, e atrás, os degraus de uma casa antiga, com janelinhas de caixilhos, tudo encantador de antiguidade. Parei. Falara rapidamente com segurança. A visão era em mim nítida, precisa. Veja tudo isso muitas vezes, parece-me. Todos me rodeiam e olham com espanto. Que singular gracejo Isso lhes parece fora de propósito, mas essas francesas... Devia estar pálida. Fiquei gelada. Meu marido me examina com inquietação, mas eu repito alto. Sim, tudo está certo e vocês vão ver. Torço as rédeas para o atalho à esquerda. Como me tratam qual uma criança querida e os guias acabrunhados se acham sentados no chão, seguem-me um tanto maquinalmente, sem cuidarem do que se passa. O quadro evocado está sempre em mim. Eu o vejo e sinto-me calma. Meu marido, perturbado, diz ao irmão. Minha mulher pode ter o dom da segunda vista, e uma vez que estamos perdidos, vamos com ela. Obustecida pela sua aprovação, meto-me pelas matas que cada vez se adensam menos e corto pelo bosque. Tanta é a impaciência de chegar. Ninguém fala. A bruma se eleva e nada faz pressentir uma clareira, mas eu sei que ela está lá, bem diante de nós, e prossigo a marcha. Estendo, enfim, o braço e com o um chicote aponto para a clareira. Palavra mágica. As exclamações. Todos se apressam. É uma clareira mais comprida que larga. Vem-na entre a penumbra. O fundo perde-se na bruma, mas os cavalos, também eles, parecem sentir que estamos prestes a chegar. Galopam e vamos dar com grandes árvores sob as quais penetramos. Estou fora de mim, projetada para o que quero ver. Um último véu se desprende. Vejo uma fraca luz e, ao mesmo tempo, uma voz murmura não ao meu ouvido, mas a meu coração, Marina, ó oh Marina. Eis que voltas, tua fonte rumoreja ainda, tua casa está sempre lá. Se bem-vinda, cara Marina. Ah, que comoção, que alegria sobre humana Jaz ali tudo diante de mim: o pórtico, a fonte, a casa. É demais. Cambaleio e caio, mas meu marido logo me apanha e coloca docemente sobre esta terra que é minha, perto de minha doce fonte. Como descrever meu enlevo? Estou prostrada pela emoção. Caem em soluços. Sombras aparecem. Fala-se russo, tártaro. Levam-me para a casa. Minhas pernas claudicantes sobem os degraus. O coração se me confrange ao atravessar-lhe os umbrais. Depois, de repente, a ficção substitui-se à realidade. Vejo um quarto desconhecido, objetos estranhos. A sombra de Marina apaga-se. Não saberei jamais quem ela foi, nem quando viveu, mas sei que estava ali, que morreu jovem. Sinto-o. Estou certa. Fim da citação. Como vemos, nesse caso a recordação se expande no momento preciso. A subconsciência expulsa momentaneamente ao calor de uma emoção forte as ondas das lembranças calcadas nos seus reforios. A choque emocional e sofrimento indefinível, pois não é com facilidade que semelhante operação se realiza nos sagrados repositórios da alma humana. Por tudo isso, pois, conforme ficou dito, chegaremos à conclusão de que o fato é mais comum do que se supunha e que nem sempre ocasionará a citada pseudo-loucura, senão quando aí existam fatores conscienciais muito graves ou quando o cérebro o físico e o sistema nervoso, por muito frágeis, não suportarem os choques emocionais advindos do fato, embora, de um modo geral, comova e aturda o paciente. Tendo exposto aos prováveis leitores a possibilidade de a criatura humana, em situação excepcional, recordar as próprias existências pretéritas, possibilidades referendadas por testemunhos insuspeitos, sentimos-nos à vontade para igualmente apresentar o nosso testemunho no singular certame, pois que também trouxemos, para a presente encarnação, certas lembranças muito vivas de determinados episódios de nossa anterior existência terrena. Para nós, no entanto, esse fato constitui duríssima provação, e certamente teríamos sucumbido a uma loucura total ou mesmo ao suicídio se não tivermos a felicidade de, desde muito tempo, ser amparada pela grandiosa proteção da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus Cristo, que, com efeito, possuem recursos para remediar todos os impasses da vida humana. Cumpre, porém, advertir que, nestas páginas, tratamos de recordações diretas que o indivíduo possa ter de suas migrações terrestres do pretérito, e não de revelações transmitidas por possíveis médiums. Baseando-nos nos próprios códigos do Espiritismo, com eles acreditamos que tais revelações, com exceções raríssimas, são sempre duvidosas, e nenhum de nós deverá dar a elas grande apreço, porque os mistificadores do invisível frequentemente se divertem à custa de espíritas curiosos e invigilantes, servindo-se de tais revelações... Ao passo que, por sua vez, o médium poderá deixar influenciar-se pelas excitações da própria imaginação e dizer, como da parte de um instrutor espiritual, o que a sua própria mente criou, pois tudo isso é possível e até previsto pelas instruções da ciência espírita e pela prática da mesma o que sentirmos dentro de nós, o que a nossa própria consciência nos revela, as visões que voluntariamente nossos guias espirituais nos proporcionarem durante o sono provocado por eles próprios, o que recordamos, enfim, até a angústia, a saudade, o desespero, a convicção real e não fantasiosa e que a nossa própria vida confirma, ou o que recordamos até o benefício da consolação, da emoção balsamizante, da esperança no futuro e mesmo da alegria santa do nosso espírito, e isso sim poderemos aceitar como testemunhos da verdade vivida em outras etapas reencarnatórias. As páginas que se seguem, extraídas sempre do nosso arquivo de memórias, são a narrativa da triste infância que tivemos devido às recordações conservadas ao reencarnar da nossa passada existência. Que o leitor julgue do que foram a infância e a juventude que tivemos e que as virtudes do Consolador enviado por Jesus puderam acalentar e remediar sob a proteção do amor, do trabalho e da fé.